Pai pra mais do Fortnite E hoje estamos aqui é. <risos> sozinha <risos> Brincadeira E hoje estamos aqui Para mostrar que parece que um, as escotilhas elas, Todas elas se abriram Mas eu acho que só falta uma para abrir Eu acabei saindo lá na agência e vi uma escotilha aberta Meu pai também saiu lá ele viu que tinha um. um ela viu que ele viu que tinha um aberto. Eu falei, é, deve ter coisa da cabeça dele. Eu eu decidi, eu decidi averiguar. Aí eu fui, averiguei. E bora cair ela... lá. Não preciso nem marcar. Preciso nem marcar, né? Porque já tá meio que marca. Pra quem não viu, tipo, aquele vídeo que eu gravei com o meu primo. O primeiro vídeo que eu gravei com o meu primo, eu tava tentando pescar negócio... Uma aberta. Duas, outra aberta Espera vou tentar Não que não Outra aberta, tem que ver se não mais uma aberta Não dá, tem uma barreira invisível Mas espera aí galera, não é porque eu... Só, mais uma aberta Então aqui, meu. Ah não, mentira, achei uma lamba! E não dá pra entrar Eita, Todas estão abertas Pera aí galera, eu vou superar essa lama Que eu tô então, eu com então o meio caminho já tá andado, né? Nenhuma de já tá coletado, né? Né? Eu vou tomar chegou um foda aqui. Sei que não vale a pena, né, galera? Mas eu tô com Ai, meu pai, amano. Tem um cara aqui atirando e eu tô sem arma. É. Eu tô sem arma. Ai meu Deus, tem cara aqui, tem cara aqui. O cara tá aqui, tá aqui, aqui. O cara tá aqui. O cara tá aqui. O cara tá brabo. O, tá tá o cara tá brabo. Ai meu Deus, tem. Quem... Aqui tem 12, 12, 12. Ai meu pai, não. Mas... Vou tentar chegar, a perder outros potidos. Quero matar o cara que matou o comida. Pra gente não ter um problema. Senão ferrou demais ferrou tipo... ferrou tipo nível chuchu beleza aqui é sempre de um... uma scar, uma duas lendária e a perna... minha picolinha e a pistolinha tá, a gente tem cara aqui, eles vão vir pro cofre não, vamos esperar aqui. Qualquer coisa tá com nada né? Ah não, é parte do bot, tava então tomando um susto. Ah, chegou, chegou. Ah, chegou. chegou, chegou, chegou. muito. Eu um bot. Eu um bot. É, eu fingi que eu sou um bot Fingi aqui que eu sou um bot Cadê você? Eu Eu acho que eu tô jogando Ah não, não, isso é. Matamos o cara Só aqui, toma ajudinho Bora galera, matamos Agora a gente vai... bora Vamos deixar a Rocket aqui, pra tirar o quarto depois Mas primeiro a gente vai ficar pai e bora pra escotilha, tá? pelo menos assim a gente não vai largar o cartão, né? Tipo, bazuca... Tipo, é meio estranho. Né? Bora. Ali ó, mais uma... é uma escotinha aqui? É? Ela tá borbulando, borbulhando. Eu vou tentar entrar, tá galera? Não espere muito de mim. Deixa eu ver se daí aparece alguma coisa. Ah, eu Olha! Príncipe, ah, deixa eu ver aqui. Ah! Não, não. não, não. Agora para tentar conseguir a mega vitória aqui. E, o... e amanhã a gente vai estar gravando um evento ao vivo. Falta só 21 horas. Mas quase povo meidão. Ah não. Eu não vou morrer pra. não Não vou morrer. Eu tô com muito medo Vou abrir o cofre Peraí, Deus, peraí. Ah, Pessoal, morreu mas pelo amor de Deus, deu pra mostrar pelo menos. Finalizo o vídeo. Pessoal. Pessoal, fez as visões dos gatos. E fui!